Salve, salve rapaziada, beleza? Samba, vai aqui no vídeo de hoje Vou ensinar vocês aí a como melhorar o desempenho aí do Terraria É só, tipo, melhorar o desempenho pra tirar o lag do jogo, né? Bem, eu jogo aqui no computador aqui sem placa de vídeo e eu consegui melhorar muito com essas configurações Então vamos lá pro vídeo Bem, aqui vocês não precisam mexer em nada, nem interface, então vamos lá pro vídeo É, pra, pra aba do vídeo, né? Aqui eu recomendo deixar a tela cheia, vocês podem deixar, né? Mas vai aí no estilo de qualquer de vocês, né? Eu vou em tela cheia. Eu deixo na maior resolução que tem. Porque pra mim funciona. Com esse... Com essa configuração, né? E olha que eu jogo sem placa de vídeo. Parallax, deixa 100%. Frame skip, eu recomendo vocês testar aí. Tem o ligado, o sutil e o desligado. No ligado, meu FPS fica travado. Em 60, Para mim eu acho melhor. Mas aí com, vai detalhe de cada um. A iluminação... Colorida é a padrão do jogo Ela dá muito lag like Porque deixa bem bonitinho Dá pra ver mais fundo aqui ó, Se vocês verem aí é, ó, Vocês estão vendo aqui né Tá vendo até aqui né Basicamente, acho que é Aí ó, Se eu mudar aqui ó, Vídeo Colocar em branco Já fica um pouco mais feio né Mas também aumenta o FPS Se vocês Colocar em retorno vocês podem ver que já não dá pra ver nada. Mas também o FPS aumenta e muito. Mas fica feio. Se vocês mudando aí pra zoeira, fica tipo muito feio mesmo. Muito, muito mesmo. Eu não gosto, então prefiro deixar aí... Entre os dois entre os quatro tipos, eu prefiro deixar em branco. Pelo menos fica um FPS bom e fica mais bonitinho. Qualidade vocês deixam embaixo. Cenário, vocês deixam desligado, que é um plano de fundo que fica no lado de fundo. Tipo, um plano de fundo que fica aqui no jogo, eu recomendo deixar desligado. Sangue e violência, eu recomendo deixar desligado. Distorção de calor, eu recomendo deixar desativado. Efeitos de... da tempestade, eu recomendo deixar desativado. Qualidade das ondas, eu recomendo deixar desligada. E ambiente vetoso, eu recomendo deixar desativado. Bem, a configuração é só essa mesmo. É... Testem aí Pra ver se funciona com vocês Comigo funcionou de boa Tipo, o FPS fica travado em 60 Isso é muito bom Principalmente em luta contra boss Que precisa de jogo lisinho, né? E é isso aí, basicamente Espero ter ajudado vocês aí Se eu tiver ajudado Deixa um like aí Só pra fortalecer o canal Se inscreve no canal também Que eu vou trazer mais vídeos ainda Talvez de algum jogo Ou qualquer coisa Se você tem alguma dúvida Deixa aí nos comentários E se vocês querem melhorar também O desempenho do computador de vocês Pra jogos ou pra qualquer, qualquer coisa Tem dois vídeos aí na descrição ou no comentário fixado, que é um para melhorar no CS:GO, mas também tem outras dicas aqui para melhorar no computador e tem um outras dicas que é para melhorar o desempenho do computador. Os dois vídeos aí tá na descrição, no comentário fixado também. E é isso aí, muito obrigado por assistir. Falou.